Oi! Vídeo passado a gente começou a falar sobre controle biológico de pragas. Vamos ver como é que as coisas têm acontecido aqui em casa. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Vídeo passado o que a gente viu foi o lado externo da casa, um pouco mais distante, em que passarinhos e morcegos fazem o um controle. No vídeo de hoje, vamos aproximar um pouquinho mais, ainda do lado externo, e vamos ver uma segunda camada de proteção. Nós estamos trabalhando em camadas. Uma primeira camada mais externa, passarinho e morcego. Uma segunda camada ainda externa, mais próxima da casa, próxima da, das paredes. E uma terceira camada, que a gente vai ver no outro vídeo, que é a camada interna de proteção. Vamos ver como é que a molecada ajuda nessa história toda. Então faz de conta que se é um pernilongo, e que está querendo entrar aqui dentro de casa para buscar o meu sanguinho. Só que de repente você se depara com essa criatura. Uma próxima camada de proteção é dada por essa linda que olha. O nome dela é néfila clavipes. Deixa eu mostrar melhor aqui. É uma aranha muito comum. Tem dela em todo lugar. É clavipes por conta da, das patas que lembram uma clave. Olha ela aqui. Ela não, não ofende o ser humano. Ela não representa perigo para gente. E ela tem umas características. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar a teia dela. Ó, eu joguei um pouquinho de água para as gotinhas baterem na teia e facilitar a gente ver. Ela faz uma teia tridimensional. Olha o macho. Dela aqui é bem menorzinho. A fêmea está aqui. E o macho a gente quase não vê direito ao um machinho aqui. Ó. ó, uma outra amiguinha por ali. Então, toda essa teia que fica em volta vai proteger a casa tanto de insetos pequenos quanto de insetos maiores. A teia dela tem, tem um ramo da ciência chamado biomimética, que estuda o, as soluções que a vida foi criando ao longo do tempo para resolver os seus problemas. Dentro desse estudo, estudaram a teia dessa aranha, a néfila, ou nefila clavipes, e descobriu-se que essa teia é, ela é mais forte do que o Kevlar, que é um fio utilizado para tecer colete à prova de bala. Então, se a gente consegue usar esse fio dessa aranha para tecer um colete à prova de bala, ele é melhor do que o melhor colete que a gente tem. Um fio da teia dessa aranha, ele é mais resistente do que um fio de aço. E ele pode ser 50 vezes é, receber tensão 50 vezes maior do que a musculatura humana. Então, um estudo bastante interessante. Né? Essa teia ela é tão resistente que ela consegue aprisionar até pequenos pássaros, se algum deles né, tiver o azar de vir por aqui. Aqui ela parece grandona, mas eu, eu vou mostrar minha mão aqui. Ó. Ela não, não é tão grande assim, não. Legal, né? Bacana, se as aranhas contribuem para uma segunda camada mais próxima da casa, de proteção da casa, isso durante o dia, na noite também, né? Mas à noite a gente tem uma proteção a mais. Vamos dar uma olhada. Estamos perto de mudança de estação, o vento está trazendo chuva, mas acho que dá tempo. Já viram Ovo de lagartixa, ó, oh, viu uma correndo? Vamos ver do outro lado. Ah, ali, ó, oh. isso tudo aqui é ovinho de lagartixa. Muito lindo, muito lindo. Vamos ver se a gente pega uma lagartixinha, ó oh, uma arainha aqui também fazendo o trabalho dela. Lagartixa é bem legal, viu? Lagartixa é bem legal, que ela ela pode comer umas aranhas, ela pode pegar escorpião, ela pode pegar alguns outros bichos que que podem trazer prejuízos ou problemas para gente. Então lembrando. Deixa as crianças sossegadas em casa. Fim de tarde, começo da noite. E as nossas amiguinhas já estão... <risos> nossas amiguinhas já estão em posição. Olha, tem umas mais gordinhas. Olha que belezinha aquela ali, ó. É uma feminha. E está com os ovinhos dentro dela. Logo ela vai liberar os ovinhos. Então as crianças estão aqui esperando os bichinhos que vão chegar atraídos pela luz. Essa daqui é a segunda camada de proteção da casa em relação aos insetos. Aí Então que não esquece, se estiver curtindo as ideias, compartilha com os amigos, chama o pessoal... É, passa para a sua rede, a informação, o conhecimento é importante, e a atenção, o, o cuidado com a natureza é ainda mais importante. A natureza, vamos lembrar, a vida está no planeta há quase 4 bilhões de anos e tem solução para tudo, tanto que ela permanece. Logo, vamos aprender com a vida e incorporar esses conhecimentos no cotidiano de nossas casas.